15 histórias para incluir, 15 casos, 15 contextos, 15 desfechos possíveis, situações para reflexão e debate. Um projeto do Instituto Politécnico de Leiria, também disponível no site sites.ipelaria.pt/15 historias.